Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A nossa segura-fralda. É uma peça essencial para aqueles animais de quatro patas que tem aquela continência urinária, que tem que usar fralda, né? Ou para aquele passeio, né? Onde o bebê não pode fazer xixi no carro ou até mesmo nas praias. Tem algumas praias que não podem levar animais por causa para não fazer xixi na areia. Então você pode estar tá usando. É para machos, tá, gente? Vamos lá fazer essa peça então?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 Bora fazer o nosso, o nosso segura fralda pet pra macho, tá? Então, é uma peça bem facinha de fazer, tá? A Marie pediu pra mim desenvolver essa peça, eu desenvolvi pra ela, tá? Então, vamos fazer ela aqui, agora. né? Então, é segura fralda pra macho. Bora fazer, então. Esse molde aqui é só um molde, tá? Esse molde aqui você vai cortar quatro vezes, né? Aqui eu cortei três vezes, mas já vou explicar por quê. Aqui eu cortei uma, uma vez no vinil impermeável, né? Mas você pode estar tá usando aquele poli para queda. Eu mostrei para vocês já aquele tecido poli para queda. Ele é impermeável e é ótimo, tá? E é mais barato, tá? Do pro vinil. Então aqui eu cortei uma vez no vinil, dobrado aqui e cortado aqui, ó. Tá? Aqui uma vez eu, eu cortei uma vez na malha, mas você pode estar tá usando franela, tricoline, outro tipo de tecido, tá? Aqui eu cortei na malha. E cortei uma vez na manta, tá? Ó. Cortei uma vez na manta. Mas, se você não quiser colocar manta. É calor, você não quer colocar manta, você não precisa colocar manta, tá? A, a Marley fez e cortou uma vez também no plástico... Esqueci o nome, mas ela cortou uma vez num plástico também. Aí, caso você queira, né? Porque daí não passa o xixi mesmo, né? Aí fica bem seguro, né? Assim já fica também, tá? Aí, se você não quiser fazer com impermeável, que você vai usar a fraldinha nele... Você, só que é pra segurar a fralda mesmo, aí você não precisa colocar impermeável, pode colocar só tecido mesmo, só pra segurar mesmo, tá? A gente vai usar dois velcros, tá? Reparem que aqui tem duas, duas marcações de velcro, né? Ó, um aqui, um aqui, porque aqui é pra aqueles cachorrinhos que tem a cintura mais, mais gordinha, né, mais larguinho. aqui pra deixar bem apertadinho, né? Tem duas alturas, duas marcações aqui, então, ele cabe a dois tamanhos aqui, mais ou menos, tá? Então, pros cachorrinhos mais gordinhos, mais magrinhos, então, esse é o tamanho três, tá? Então, ele vai servir, tranquilo, tá bom? Então, você vai usar dois velcro também, tá? Então, bora lá fazer a nossa peça. Ah, você vai usar também viés, tá? Aqui eu cortei filete, né? 4 centímetros aqui pra gente tá passando ao redor, tá? Aí, você pode usar o viés de vocês aí, tá? Ou cortar o filete assim como eu cortei ali, tá? Tá? Então, aqui, ó, assim, a gente vai passar uma costura aqui, onde tá contado. Mesma coisa com as outras peças. Também. Agora, a gente vai fazer um sanduíche aqui, tá? Costura com costura aqui. Costura com costura, vamos colocar costura com costura aqui, vamos colocar um alfinete, é aquela peça para aqueles cachorrinhos idosos, né gente? Que tem continência urinária, aqueles cachorrinhos que tem que usar fralda, né? Ou até mesmo para você sair com o teu pet aí, né? Tem praias que que tem que usar fralda pro o pet não fazer as necessidades na areia, então, também dá pra você tá usando, tá? Então, aqui a gente vai passar uma costura por tudo, tá? Juntando as peças aqui, bem na pontinha aqui, e vamos passar uma costura por tudo, Aqui vamos cortar o excesso aqui pra gente tá passando o nosso pendente, tá? Vamos passar o no nosso filete agora. Dobramos uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e vamos abraçar a nossa peça aqui. Mali usou plástico cristal, tá, gente? Pra fazer ela. Fez com tecido impermeável, com um janela, manta acrílica e plástico cristal. Essa parte aqui é a parte que vai na barriguinha do pet. Agora vamos colocar o nosso velcro. Como vocês viram aqui, tem a medida para pôr o velcro, né? Então é só seguir aqui. E agora... Então, ficou assim, Sim, gente, ó. Fácil de fazer e rápido. Sim. Muito fácil e muito rápido de fazer, tá? É o um nosso tapa-flaudo, esse fraldinho né? Ó. Malha aqui, fica tá bem confortável Se você quiser usar só ela, dá Né? Ou colocar fralda e colocar ela Não vai passar de forma alguma Ou só ela mesmo, também dá Tá bom? Esse foi um pedido da nossa querida Marli Lá dos nossos grupos E a gente desenvolveu pra ela, olha só Aqui fica o pepito O bebezinho Aqui eu fiz um tamanho 4 Esse que eu fiz com nela aqui E com paraquedas aqui Permeável também Tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então, bora fazer muitas peças pet, tá? Ah, esse pedido foi da nossa querida Marli, espero que ela goste, né? E vocês precisando de tecido, tá? Vocês entrem em contato com a Felipe às vezes tem uma variedade de tecidos para confecção pet. Então, entre em contato aí, vou deixar... O contato deles aí. Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupa pet. Beijos pra vocês que torcem por mim. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.